Já está, sou finalista, estou muito feliz por isso. Uh, tive alguns problemas técnicos que não consegui fazer uh, o meu pessoal, mas o objetivo foi cumprido e estou muito feliz por isso. Foi complicado, uh, ali os três primeiros ensaios foi, foram complicados, a marca não, não estava a sair, estávamos todas portinhas uma da outra, e eu a fazer figas, eu assim tenho que conseguir passar, tenho que conseguir passar, mas consegui, estou feliz, estou feliz, estou feliz, muito, muito feliz. E aproveito para... para um, Agradecer ao meu treinador por todo o trabalho que tem feito comigo, aos meus colegas de treino, principalmente ao Nelson Evora. Um, agradeço à minha família, principalmente à minha mãe, aos meus amigos mais próximos e ao Departamento Médico da Federação. Um, e ao, principalmente ao Dr. Ricardo Antunes, que, que para mim é o meu anjo. Obrigada por tudo. Beijinhos! Obrigada! É.